Vamos chegando aí pessoal, boa noite, boa noite a todas e a todos, vamos dar início aí ao evento. O antenor do, de Guaianazes perdeu a carteira, quem encontrar aí por gentileza devolva ali na barraca do de Guayanás, beleza? Vamos lá, boa noite, boa noite. Lula! Lula! Tá baixo, Lula! Lula! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ato de aniversário de 39 anos do Partido dos Trabalhadores. O nosso PT nasceu em 1980 da luta contra a ditadura e para lutar por melhorias de vida dos trabalhadores dos mais pobres do Brasil. Se uniram trabalhadores da cidade e do campo, intelectuais, artistas, militantes da mudança social para criar um partido diferente, para transformar o país. Um partido em que todas e todos teriam voz e vez. Rumo aos 40 anos... Apresentamos o vídeo de apresentação da campanha Dignidade para o Povo, Democracia para o Brasil. grandes forjam-se na adversidade. Nascemos sob a mira da ditadura e crescemos pela coragem de religiosos, intelectuais, estudantes e sindicalistas. Lutamos para que todos pudessem escolher o próprio destino, escrever com as mãos a própria história. Colocamos o um mastro à bandeira dos direitos do povo. Lutamos pela primavera de toda a gente. Vivemos o prelúdio da ira das elites e pouco depois celebramos o nosso primeiro senador. Em 92 veio o primeiro eu avisei, e 10 anos depois, a construção de um legado. O Brasil fora do mapa da fome, o filho do pedreiro na faculdade, água no sertão e luz onde não havia. Quem nunca tinha visto um médico, recebeu atendimento na própria casa. Elegemos a primeira presidenta do Brasil. E até falaram que nosso líder era o cara, mas só existe um cara porque existe um partido. Um partido de posição definida e posicionamento firme que enfrenta um golpe de cabeça erguida e combate de pé a injustiça contra a maior liderança da história do país. Um partido que, mesmo sob enorme perseguição, conquista a maior bancada de deputados, o maior número de governadores e sensibiliza os corações de 47 milhões de brasileiros e brasileiras, que rechaçaram o ódio e escolheram o caminho da esperança. Os poderosos podem matar uma, duas ou três. Mas jamais conseguirão deter a chegada da Primavera e a nossa luta é em busca da Primavera. PT 40 anos. Dignidade para o povo. Democracia para o Brasil. Vamos aí. Daremos início à programação do evento, na qual convidamos a compor o palco os membros da Comissão Executiva Nacional do PT. O representante do PCdoB, Nádia Campeão. O representante do PSOL. Representante do PSB. Representante do PDT. Representante do PCO. O ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião. O Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. O Governador Nacional do MST, Gilmar Mauro. O Coordenador Nacional da Central de Movimentos Populares e pela Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. O companheiro Guilherme Boulos. Presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pochã, o Governador do Estado do Piauí, Uérito Dias, o Presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho, Presidente do Diretório Nacional Municipal do PT, Paulo Fiorino, O representante da CONTAG, o representante do MTST, o representante da Frente Nacional de Juristas, os vereadores, Donato, Alfredinho, Alessandro Guedes, Reis, Suplicy, também gostaríamos de chamar os deputados estaduais, Bebel... Doutor Jorge, Zico, Emílio Souza, Zé Américo, e também os federais Zaratini, Paulo Teixeira e Rui Falcão, Paulo Pimenta e Zé Guimarães. E a presidenta do PT, Gleice Hoffmann. O deputado Alencar Santana. Vamos que vamos, satisfação tá aqui, hein? É o PT, a periferia, a quebrada, é os slams. Zanda Guilhermina. Hã? Ah. agora Antes de leu o texto, chama anuncia. Não, não chama ele. Anuncia ele. A presença. E do BC do B, Renato Rabelo. Agora o PT tem uma história bonita de lutas junto ao povo brasileiro. Somos um partido que nasceu para mudar a política e transformar o Brasil. É um partido que nasceu de baixo para cima, do meio do povo, do meio dos trabalhadores. Essa força nos faz ser abraçados pela população nesses 39 anos. Elegemos prefeitos, deputados, deputadas estaduais e federais, senadoras e senadores, governadoras e governadores. E com o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chegamos à Presidente da República e cumprimos nossa missão, mudamos a vida de milhões de brasileiras e de brasileiros. Para chegar ao aniversário dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, o nosso partido vai organizar muitas ações e atividade, abraçando o povo brasileiro. Agora vamos apresentar o vídeo que mostra tudo o que vai acontecer até fevereiro do ano que vem. Você faz uma inversão aqui, ó. PT 40 Anos, Dignidade para o Povo, Democracia para o Os grandes forjam-se na adversidade. Nascemos sob a mira da... PT 40 Anos, Dignidade para o Povo, Democracia para o Brasil. Festival PT 40 Anos, Fevereiro de 2020, Rio de Janeiro. Militância política, arte, gastronomia, cinema, dança, teatro e debates. As Marcas do PT, o legado petista por todo o Brasil. Série de filmes, debates e ações sobre nossas marcas na sociedade brasileira. Campanha de filiação. Se você quer saúde pública de qualidade, um Brasil sem racismo. Não tolera injustiça e se preocupa com os mais pobres, então você é um pouco PT. Memória da Esquerda Brasileira Resgate da trajetória de militantes que construíram nosso partido Reflexões sobre a esquerda brasileira Diálogos sobre nossa trajetória e nosso futuro Observatório da Democracia A sociedade de hoje no regime Bolsonaro e Moro Análises e acompanhamento de políticas públicas Lindenberg Farias também, por gentileza. Agora, para iniciar aqui, a nossa fala, vou chamar o Paulo Fiorino. Boa noite, companheiros e companheiras! A festa está bonita. Quero saudar aqui o companheiro Fernando Haddad. Em nome dele, todos os nossos deputados, vereadores, senadores, a companheira Gleise, em nome dela, todas as companheiras que estão aqui no PT. Eu disse, antes de iniciar esse ato, que o PT precisa ir para as ruas. Nós temos que garantir nas ruas a liberdade do Lula. Por isso é fundamental uma grande aliança com os partidos de esquerda, com os movimentos populares, com todos aqueles que sabem a importância que tem a, o companheiro Lula fora de Curitiba, com a gente aqui andando pelo Brasil. Nós vamos fazer uma luta o tempo todo. Para isso, precisamos ocupar as ruas em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. E nós vamos contar com essa militância aguerrida, que não sai das ruas, que acredita na luta. Um grande abraço, até a vitória! Quero chamar também para subir o palco aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, deputada federal. E agora... Nosso presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho. Boa noite! Lula! Quero aqui eu dar meu boa noite aos meus companheiros e companheiras, comentar o Paulo Fiorilo, presidente do PT da Capital, e toda a direção do PT da Capital, Paulo Aumentar, agradecer pelo empenho, organizar essa bonita festa. Cumprimentar toda a direção do PT estadual. Cumprimentar toda a direção do PT nacional, em nome da presidenta Gleice Hoffmann. Cumprimentar os nossos deputados, nossos senadores, em nome do Pimenta e do Humberto. Cumprimentar aqui esse grande companheiro Haddad, que nos representou tão bem na disputa presidencial. 47 milhões de eleitores e do segundo turno. Não é pouca coisa, não, Haddad. Você nos representa. Quero muito rapidamente agradecer aos movimentos sociais, em nome do companheiro Chumar Mal do MST, a comentar também o Raimundo Bonfim, da do Central dos Movimentos Populares, cumprimentar aqui os nossos sindicalistas. Todo domestical, em nome do Paulo Cardes, aqui, presidente da CNM. Comentar a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Os nossos agradecimentos. Comentar a nossa militância em nome do José Genuíno aqui presente, esse grande militante do PT. Um agradecimento em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que a Executiva Nacional está reunida aqui em São Paulo, na Gleice Hoje e amanhã, seguramente amanhã nas resoluções nós teremos grandes orientações para a nossa militância no Brasil inteiro. Quero comentar os partidos aqui presentes, convidados, aliados, em nome do Renato, do PCdoB. As orientações de amanhã seguramente passará por um processo de fortalecimento da nossa luta, da luta da militância do PT no Brasil inteiro, pela campanha, pela liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma necessidade acima de tudo, porque a condenação do Lula, a prisão do Lula, a exclusão do Lula, o sequestro do Lula, não é normal no nosso país e no Estado Democrático de Direito. Seguramente, Aqui está aprisionado, está sequestrado também o desejo de luta das mulheres, o desejo de luta da juventude, o desejo de luta dos sem terra, dos sem tetos, da comunidade LGBT, dos negros e negras, do povo índio desse país. Aqui está sequestrado também toda a luta por liberdade e por democracia. Por esta razão, meus companheiros e companheiras, hoje, nos 39 anos do PT, hoje é um dia de festa, vai ter aqui o um ato político e depois terá sequência com várias atividades que vocês já vêm participando desde a tarde. É muito importante esse momento também de festa do nosso PT. E vamos iniciar sob o comando da presidenta Gleis, que já deu essa orientação, montar a partir de já a comissão organizadora do grande ato dos 40 anos do PT o ano que vem. Nós queremos com isso travar uma luta por liberdade, por democracia, por liberdade do presidente Lula, mas também por reestruturação e fortalecimento do nosso partido em cada cidade desse estado e do país. Portanto, meus companheiros e companheiras, meu muito obrigado pela presença. E quero dizer a vocês que na caravana... Pela, por Lula livre, que percorrerá, percorrerá o Brasil, seguramente, sob a liderança do companheiro Fernando Haddad, nós teremos também que fazer a nossa tarefa aqui no Estado de São Paulo. E eu conto com vocês. Abraço, obrigado e vamos à luta, sempre! O PT foi fundado em 1980, num significativo ato no Colégio Sion aqui em São Paulo, com a presença de lutadoras e lutadores sociais, trabalhadoras e trabalhadores de intelectuais como Antônio Cândido, Mário Pedrosa, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, que ajudaram a construir o manifesto de fundação do nosso partido, que já apontava a nossa vocação para a luta e para o pensamento inovador sobre os rumos do Brasil. O nosso manifesto já apontava o nosso compromisso histórico, dizendo... O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é o de que a democracia é uma conquista que ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. Gostaria de convidar agora ao palco o representante do PCdoB, Renato Rabelo. Boa noite, companheiros e companheiras. Minha saudação à presidenta nacional do PT, Gleise Hoffmann, através da qual eu saúdo todos os militantes do PT, deputados do PT aqui presentes, o líder do PT, Paulo Pimenta. Por isso, companheiros e companheiras, também a nossa saudação aos movimentos populares aqui presentes, movimento sindical e todos aqueles que lutam por um Brasil que vai desmascarar esse governo Bolsonaro. Vamos desmascarar esse governo Bolsonaro. Companheiros e companheiras, o PCdoB sempre esteve presente em todos os atos comemorativos da fundação do Partido dos Trabalhadores nós nunca faltamos a um ato da fundação do PT isso é simbólico e é representativo porque o PCdoB desde 1989 desde 1989 Junto com o PT, é um partido que tem mantido com o PT alianças, tem mantido, portanto, uma relação, uma relação de confiança em todas as eleições, desde 89 até a última eleição presidencial do ano passado, onde. Haddad e Manuela, se juntaram e conseguiram 45% dos votos válidos. Mesmo numa situação adversa, foi um grande êxito, é um grande potencial que nós temos como ampliar essa força democrática e popular. E quero dizer para vocês, a nossa experiência com o PT, de longa data, não é da agora. É uma experiência em que nós sabemos que, sem o PT, é muito difícil a oposição ir para frente. O PT... O PT, companheiros e companheiras, é o um par é um partido que não pode faltar nessa grande aliança contra esse regime autoritário fascista. E a outra questão da nossa experiência, companheiros, é que nós tivemos durante quase quatro décadas, juntos com Lula, junto em aliança com Lula e convivendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Não é da agora, não é o partido que chega agora, é o partido exatamente que vem de décadas. E Lula, companheiros, para nós, do PCdoB, a libertação de Lula é uma questão de princípio vai além da questão política. Lula é o grande líder popular desse país. Lula, companheiros, no nosso modo de ver, é o grande legado. O próprio Lula é um grande legado desse período em que as forças de esquerda, as forças progressistas tiveram no governo. Lula! É um grande legado. Por isso, companheiros e companheiras, para nós, a libertação de Lula é o ponto alto de uma vitória para a resistência. É assim que nós vemos. Companheiros e companheiras, esse governo Bolsonaro não é resultado simplesmente das causas internas. Esse governo Bolsonaro é produto, companheiros, daquilo que já vem acontecendo no mundo com a ascensão da extrema direita. O capitalismo viu na situação atual de desemprego, de deserdados, de desvalorização do trabalho Fica uma grande massa de gente deserdada. Para isso, o capitalismo tem que ter um regime autoritário e até ditatorial para segurar as grandes massas, porque essas grandes massas excluídas vão se rebelar. Por isso... É preciso um governo autoritário. Isso acontece no mundo. E Bolsonaro é o capítulo disso aqui no Brasil. É a extrema-direita. E queria dizer para vocês, na ação desse governo, que nós sabemos que é um governo extremamente autoritário, é um governo do retrocesso, é um governo entreguista, é um governo que vai a quem do próprio período iluminista. É um grande atraso para o nosso país, mas é um governo que tem um fator saliente, tem um fator saliente que é o autoritarismo. O autoritarismo, essa tentativa inclusive de mudar o regime político, Baseado na Constituição de 88, eles querem sim ter um regime de ditadura aberta. Esse é o perigo, essa é a grande ameaça para a nossa democracia que já vem sacrificada. Por isso, a defesa da democracia ameaçada é um ponto alto da nossa luta de resistência. Por que, companheiros e companheiras, sem democracia, sem liberdade política, sem liberdade para os partidos, para os movimentos sociais, a luta se torna mais difícil? Por isso, companheiros, essa é uma grande questão. O Estado Democrático de Direito vem sendo sacrificado e eles estão abrindo caminho para um novo regime. Um governo, portanto, abertamente ditatorial. Eu não subestimo essa possibilidade. Daí tá a questão. Para concluir, quero dizer que o PCdoB, com a sua experiência nos momentos de lutas ditatoriais, nos momentos de restrição à democracia, que nós já passamos por muito desses momentos... O PCdoB vê que nesse momento é necessário uma grande unidade da esquerda, das forças populares, para que essa unidade a gente consiga ampliar as nossas forças. Sem essa unidade, companheiros, nós não vamos ter uma união maior, uma união de maiores forças. É decisivo, portanto, nesse momento. Essa foi a experiência nossa na ditadura de 1964, companheiros. Enquanto a gente não conseguia a unidade, a unidade das forças mais consequentes e a ampliação de forças políticas e sociais para a luta, a ditadura vicejou. Quando nós conseguimos isso nós conseguimos brotar a ditadura para fora. Por isso, companheiros, essa é a grande lição para nós. Em nome da presidenta do partido e do PCdoB, essa é a nossa convicção. E é isso que nós dizemos ao PT. Vamos junto na grande resistência para isolar e derrotar essa gente. Muito obrigado. Quero anunciar a presença de Nalu Farias, da Marcha Mundial das Mulheres, deputado federal Nilton Tato e os diretores da Fundação Perseu Abramo e Paulo Akamoto do Instituto Lula. Por favor, suba ao palco. O nosso compromisso com a democracia é inarredável. Em 1984, o nosso PT se engajou na luta pelas diretas já, em defesa do direito do povo de escolher o rumo do país. Somos um partido que defende o socialismo democrático, a participação popular e o protagonismo do povo na construção dos rumos do país. Nas eleições de 86, o PT elegeu a bancada que atuaria na Constituinte, Benedita da Silva, Olívio Dutra, Lula e muitos outros lutadores ajudaram a colocar a Constituição de 1988. Muitos direitos sociais que fizeram com que a Constituição pudesse ser chamada de cidadã. Em 1988, nas eleições municipais, o PT elegeu muitas prefeituras, incluindo cidades importantes como São Paulo e Porto Alegre. Iniciando a trajetória que mostrou que nosso partido era diferente também nos governos, criando um modo petista de governar. Em 1989, na primeira eleição para presidente, depois da ditadura, o PT lançou Lula como candidato. Em apenas nove anos de histórias, chegamos ao segundo turno e sacudimos o país com a esperança de um governo popular que viria logo adiante. Em 1990, o PT, que já tinha conquistado uma bancada forte na Câmara dos Deputados, elegeu Eduardo Suplicy como primeiro senador petista. Em 1994, o PT, que já tinha marcado nas prefeituras seu jeito diferente de governar, elegeu os seus primeiros governadores de Estado. Aos poucos, fomos mostrando que somos muito bons de governo. Agora eu gostaria de chamar o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Presidenta Gleise Hoffmann. Boa tarde, meu companheiro Fernando Haddad. Eu gostaria de começar essa minha saudação ao meu partido, dizendo do meu orgulho de ser petista e de dizer que não é companheiro quem diz que a direção do meu partido é uma direção de quadrilha. Não há quadrilha no PT. O que existe no PT é a luta para defender o interesse da classe trabalhadora. Nenhuma luta é feita no Brasil sem o PT. E lamento ver que alguns, no afã de fazer um embate político, desrespeitam essa instituição tão importante que faz 39 anos hoje. E nós precisamos resistir, gente. O grande embate que nós temos agora, não posso perder essa oportunidade, é libertar o presidente Lula. Nós temos que libertar o presidente Lula. Essa é a grande tarefa que temos todos nós. E temos que fazê-lo em todas as frentes que pudermos fazer. Inclusive, libertar o presidente Lula significa derrotar no Brasil a proposta golpista de reforma da Previdência. Nós temos que derrotá-la, porque ela é uma proposta feita para entender os interesses da banca nacional e internacional. Vamos construir essa resistência derrotar os golpistas na repólva da previdência e libertar Lula, porque se querem que o Brasil tenha caminho, tem que ter caminho com liderança, e quem lidera o Brasil tem que ser o presidente Lula. Lula livre! Em 2003 o país resolveu dar um basta ao projeto neoliberal e eleger um homem do povo, o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente da República. Agora quero chamar o líder do PT, no Senado Federal, Humberto Costa. Bem, pessoal, boa tarde a todos os companheiros, a todas... As companheiras, eu queria aqui saudar Na pessoa da nossa querida Presidente Gleise Hoffmann Do nosso companheiro Fernando Haddad Do representante do PCdoB Nosso companheiro Renato Saudar a todos vocês, todas vocês Dizer da nossa alegria De estarmos aqui hoje na comemoração Dos 39 anos do PT 39 anos é muito pouco tempo se nós compararmos com a história do Brasil. No entanto, o PT, apesar de um, país, de um partido tão jovem, nesses 39 anos foi sinônimo de luta, foi sinônimo de conquista, foi sinônimo de independência da classe trabalhadora e do povo pobre desse país. Nesses 39 anos, dos quais 12, 12 anos não, 14 anos nós governamos o Brasil, nós também fizemos a maior inclusão social que esse país já teve. Milhões de pessoas que passaram a ter o direito de viver com dignidade. E no aniversário do PT... Nós temos que dizer isso com muito orgulho, porque temos um legado para o povo brasileiro que em 500 anos da história desse país, as elites em nenhum momento deixaram para o nosso povo. E nós temos que transformar também esses 39 anos do nosso aniversário num dia de uma grande luta, a luta pelo símbolo maior do povo brasileiro, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui nós estamos para dizer que para nós não haverá um único dia de sossego ou de tranquilidade enquanto nós não trouxermos Lula de volta para o, os braços do nosso povo. E Lula está preso, minha gente. Lula está preso porque, se tivesse sido candidato a presidente, teria sido eleito. E está preso porque, agora, se ele estivesse entre nós, estaria encabeçando essa grande luta contra essa farsa que é o governo Bolsonaro. Contra tudo que ele representa de restrição, de limitação, de imposição aos direitos dos trabalhadores, à liberdade, à democracia e às garantias individuais. Portanto, hoje é um dia de festa, porque um partido vencedor como o PT tem que comemorar, mas é acima um dia de luta para trazermos Lula de volta e continuarmos a construir um Brasil de solidariedade, de liberdade e de paz para o nosso povo. Lá no Senado Federal, a nossa bancada de seis senadores tem o um compromisso com o Brasil e com cada um de vocês de fazermos uma luta guerrida todos os dias, em nome dos princípios do PT e em nome da história de Lula. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês e a todas vocês. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Agora nós queremos aqui ao palco também o, está sendo aclamado aqui, o Luiz Dulce. Luiz Dulce, por favor, suba aqui ao palco. E também a Jaqueline, candidata ao governo do Espírito Santo. Lula fez um governo de transformação, colocou os pobres no orçamento, levou renda, luz, emprego, escolas e universidades para quem não tinha Foi a força do que fizemos para quem mais precisava, que nos levou a mais uma vitória e a reeleição de Lula como presidente em 2006 Agora eu quero um representante do MST, Gilmar Mauro Caros companheiros e companheiras, militantes petistas, querida Cleice, Haddad, Ana Estela, deputados. O MST acabou de fazer 35 anos, o PT 39 agora. Ambos nascemos no período da ditadura. Se tem uma coisa... E o PT tem, o MST e os demais movimentos populares, que é um patrimônio construído ao longo dessa história. Talvez, Gleise não tenha sido governos, porque governos passam. Mas é a militância que foi construída por essas organizações. E esse é o maior patrimônio que uma organização pode ter. E o PT tem um belo patrimônio. Quero dizer a vocês, brevemente, nessa saudação, que nós nascemos no período da ditadura, enfrentamos a ditadura. Logo enfrentamos o governo Collor de Mello. Logo enfrentamos o governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. E cada momento exigiu de toda a militância inovações, criatividade, mas acima de tudo muita persistência e luta. O tempo que nós estamos enfrentando de um governo neofascista é um tempo que vai exigir de todos nós muita sabedoria, mas acima de tudo... Recuperando a nossa história e aquilo que fizemos, nós temos absoluta certeza que não só enfrentaremos esse governo, como sairemos vitoriosos. Não tenham nenhuma dúvida e lembrem que em 1997, em pleno governo Fernando Henrique Cardoso, fizemos uma bela marcha à Brasília, com mais de 100 mil no ano 2000, outra marcha com mais de 2 mil. Querem saber como é que a gente solta o presidente Lula? Não esperem do poder judiciário, embora vamos fazer essa luta. Não esperem de ninguém, embora vamos lutar. É preciso gente na rua. A rua é o espaço que permitirá libertar o nosso presidente. Por isso... Militantes petistas, parabéns pelos 39 anos de existência, mas saibam, a tarefa é construir muito mais militantes politizados para irmos às ruas e aí sim libertar o presidente. Mais que isso, derrotar militares de direita, derrotar capital financeiro, derrotar a bancada da bola, derrotar inclusive esse que vai assumir a presidência do INCRA e é um general. Nós vamos derrotá-los na rua, na luta e junto com o povo brasileiro. Em frente, Gleise, comandanta desse partido marinho, todos e todas. Nós seremos mais um nessa batalha. Um recado, o antenor da executiva PT do DZ Guaianazes perdeu todos os documentos aqui no evento. Por favor, quem encontrou aí os documentos, a carteira, devolva além da banquinha do DZ Guaianazes, do antenor. Quero saudar também aqui a presença de Luiziane Lins, deputada federal. Em 2010, Lula... Graças às transformações realizadas no seu governo, já tinha se consagrado no coração do povo brasileiro como o melhor presidente que o país já teve. Foi esse caminho trilhado que deu força para que o PT, com Dilma Rousseff, elegesse a primeira mulher presidenta do Brasil. Agora, salve de palma para Dilma Rousseff. Quero chamar agora aqui ao palco o Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara dos Deputados. Prezados companheiros, prezadas companheiras, quero aqui cumprimentar a pessoa da nossa presidenta Gleice, a todas as nossas companheiras, Homenageando a dona Marisa que bordou a nossa primeira bandeira, a luta das mulheres que construíram o nosso partido. Saudar aqui o nosso companheiro Fernando Haddad, em nome dele, os 47 milhões de brasileiros e brasileiras que disseram ele não e que estão na luta em defesa da nossa soberania, da nossa democracia, saudar aqui o Renato Rabelo, nosso presidente do PCdoB, em nome dele os partidos aliados, nossos companheiros, Humberto, nosso senador, e saudar aqui e dizer para vocês do meu orgulho de liderar esta bancada, a maior bancada do Congresso Nacional que é a bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados. Uma bancada que tem Benedita da Silva, nossa deputada do Rio de Janeiro, nossa companheira Luciane Lins, lá do Ceará, Zé Guimarães, que tem Valmir Assunção da Bahia e que tem essa representação do Estado de São Paulo, Companheiro Zaratini, Companheiro Newton Tato, Companheiro Rui Falcão, Companheiro Alencar, Companheiro Paulo Teixeira, E também o companheiro Newton Tato, que está aqui conosco. Companheiro Alexandre Padilha, que também está aqui conosco. Companheiros e companheiras, Ninguém mais do que o Lula gostaria de estar aqui. Eu estava aqui o um ano passado aqui em São Paulo, quando nós comemoramos os 38 anos. Sentado ao lado dele. E eu convido os companheiros e companheiras para que a gente dê um grito forte que ele possa ouvir lá em Curitiba. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! O presidente Lula sabe, companheiros e companheiras, que ele pode contar com cada um de nós. Quando ele andava naquela última caravana, por onde ele passava, ele dizia, eu sou mais do que uma pessoa, eu sou uma ideia. E eu sei que eu estou representado em cada um de vocês. E eu preciso de vocês. Para caminhar por esse país. Para que a minha voz continue sendo ouvida. E é isso, presidente Lula. É isso que nós estamos fazendo. Eles não sabiam, presidente. Mas a nossa estrela é uma semente. E quando eles achavam que tinham nos enterrado, eles perceberam que nós brotamos com mais força em todo o Brasil e saímos dessa eleição como o grande partido da oposição deste país. Eles têm medo do Lula por tudo que ele representa, pelo seu legado, pela sua história. Não deixaram a semana passada o Lula vim ser despedido seu irmão, quando 175 mil pessoas nas mesmas condições do que ele foram autorizados pela justiça em 2018. Condena o Lula sem provas, sem provas porque não há crime. Mas o presidente Lula nos inspira e nos ensina a nos mantermos de cabeça erguida, sem recuar um milímetro para dar conta das tarefas que a conjuntura nos impõe, defender a democracia, defender a nossa soberania, defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos aposentados e das aposentadas, porque esta é a razão da existência do nosso partido. E é por isso, companheiros e companheiras, que nós temos orgulho de construirmos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras desse País. o um partido que confunde a sua história com a história do nosso povo. Companheiros e companheiras, que hoje seja o momento de reafirmarmos as nossas convicções, os nossos sonhos e a nossa esperança. Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido das Trabalhadoras! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Quero saudar aqui a presença de Manuel Del Rios, da Frente de Luta por Moradias. Em 2014, nas urnas, o povo reelegeu o PT no governo com Dilma reeleita. Era a afirmação de um projeto de inclusão social e desenvolvimento sustentável, que era renovada nas urnas, desafiando os poderosos. Agora, para a fala, vou chamar pela Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. Boa noite, companheiros, companheiras. Queria, em primeiro lugar, saudar o nosso líder na Câmara, de deputados Paulo Pimenta, nosso líder Humberto Costa no Senado, saudar o professor Fernando Haddad, que ele faz assim com muita honra de ser chamado de professor, exatamente porque aqui no município de São Paulo, nesse momento, os servidores liderados pelos professores fazem uma grande luta aqui contra o desmonte da reforma da Previdência aqui no município de São Paulo, e saudar de forma muito especial a nossa companheira Grace Hoffman, que tem comandado esse partido com tanta sabedoria, com tanta mastiatria, e que tem tão bom liderado as mulheres à frente de nosso partido. Dizer, companheiros, rapidamente, companheiras, que nós é importante aproveitar esse momento de celebração, de comemoração desses 39 anos de existência do PT, na verdade, mais do que comemoração e celebração, todos nós estamos reunidos aqui para reafirmar o nosso compromisso de continuar sendo um partido que sempre está ao lado da classe trabalhadora, um partido que sempre esteve a serviço dos direitos tão atacados da nossa atual conjuntura, e eu tenho orgulho de falar aqui não só pela Frente Brasil Popular, mas como filiante do PT, e carrega a minha estrela com muito orgulho no peito, o único partido que eu me filiei. Inclusive, a nossa militância anda muito brava, porque cada vez que nós puxamos em alguns eventos, que anda aparecendo um senhor por aí, quando a gente grita o Lula livre, vem uma história de que babaca o Lula está preso. O Lula está preso, mas nós estamos livres aqui para lutar pela sua liberdade. Se engana aqueles que vão nos intimidar com a sentença a mais, sem crime e sem prova, que nós vamos baixar a cabeça. Muito pelo contrário, essa sentença sem prova e sem crime reafirma mais a convicção de que se trata de perseguição ao ex-presidente Lula. Portanto, é muito e fundamental a gente aproveitar esse momento para reafirmar, na minha opinião, as três bandeiras que devem dar nossa centralidade. A primeira delas, nós precisamos reafirmar a nossa solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela, porque é impossível e inadmissível que os Estados Unidos desrespeitem a soberania, a autonomia e a autodeterminação do povo da Venezuela. A segunda bandeira muito importante que deve dar nossa centralidade é a luta contra o desmonte da reforma da Previdência, que não deve ser uma tarefa do movimento sindical, é uma tarefa de todo o movimento social brasileiro, da esquerda e das forças democráticas e popular. E, por último, não muito importante, muito pelo contrário, a que deve balizar nossa atuação é a liberdade do ex-presidente Lula como bandeira central das nossas atuações. A Frente Brasil Popular está trabalhando com essas três bandeiras como centralidade. E eu faço aqui um apelo e uma convocação, como o companheiro Dilma disse, que se a gente não mobilizar milhares e milhões, nós não vamos libertar o presidente Lula. E nós temos uma oportunidade única que é as movimentações, a campanha que o Comitê Nacional Lula Livre está propondo de 5 a 10 de abril, por ocasião de um ano da prisão do presidente Lula. Do dia 6 a 9, a Central de Movimentos Populares, um conjunto de entidades de movimentos populares, nós vamos acampar junto com a vigília lá em Curitiba, para ficar junto com o presidente Lula. Lula Livre! Lula livre! Lula livre! Quero chamar aqui para subir ao palco o deputado por Minas Gerais, Virgílio Guimarães. Bom, em 2018, mesmo sob o ataque da mídia, do judiciário, dos poderosos que levaram injustamente para o cárcere o maior líder popular do Brasil e pedindo que o povo levasse a presidente da república junto com o PT novamente. Mesmo com toda a perseguição e ataques, o PT com Fernando Haddad foi ao segundo turno e conquistou 47 milhões de votos para a esperança de um país de todos. O PT chega em 2019 com 39 anos, sob franco ataque, tendo a maior bancada de deputadas e deputados federais. O maior número de governadores e segue sendo o preferido dos brasileiros. Estamos fortes para defender a liberdade de Lula, os direitos do povo e a democracia do Brasil. Agora eu quero chamar aqui uma pessoa que eu tenho orgulho de dizer. Eu não votei em nenhum militar, eu votei num professor. Então quem votou em professor, mano. Fiquem em pé, fiquem em pé todo mundo, todo mundo de pé. Fiquem em pé, a saúde de Palma para Fernando Haddad Boa noite, PT! Boa noite, gente. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. É dos trabalhadores, partido, partido, partido. partido é, é dos, dos trabalhadores, trabalhadores. Partido. partido, é dos trabalhadores e das trabalhadoras. É. Companheiras e companheiros, hoje a gente celebra 39 anos da existência desse partido, que mudou a cara do Brasil, abriu o um horizonte para quem nunca imaginou, para quem nunca sonhou com uma vida melhor. Gente que nem era tratada como gente, foi olhada pelo poder público, foi cuidada pelo poder público, e aquelas pessoas que não tinham luz, receberam a luz elétrica, aquelas pessoas que não tinham crédito, puderam ir ao banco e obter o um empréstimo. Aquelas pessoas que viam as portas das universidades fechadas passaram a frequentar os bancos universitários. Eu poderia passar aqui horas falando do legado do Partido dos Trabalhadores na transformação da vida dos brasileiros, sobretudo dos mais humildes. Mas eu queria falar com vocês sobre uma coisa que está entalada um pouco aqui na garganta, que é essa segunda condenação do presidente Lula. Às vezes a gente se reúne, se dispõe a lutar por uma bandeira que todos nós consideramos justa, que é a bandeira do Lula livre, mas nem sempre a gente faz a reflexão, não para conversar entre nós, mas para conversar com aquelas pessoas do nosso bairro, do nosso local de trabalho, da nossa família, que não estão recebendo as informações para formar juízo sobre o que de fato está acontecendo. E se nós estivermos conscientes, e nós apenas, do que está acontecendo, nós não vamos transformar o Brasil. Nós não vamos ter de novo a chance de voltar a a transformar o país para melhor, olhando para quem mais precisa. A condenação de qualquer cidadão, nós não estamos falando de um cidadão específico, nós estamos falando de qualquer brasileiro, qualquer brasileiro que ocupe um cargo público, qualquer servidor público, do mais humilde ao presidente da república para ser condenado por corrupção. Um elemento tem que ser demonstrado. E vamos nos fixar nesse, porque senão nós vamos nos perder em debates intermináveis, nas redes sociais, nos, nos almoços de domingo. Um é fundamental. Quem acusa tem que dizer... Qual foi a decisão que este servidor tomou que contrariasse o interesse público? Sem isso, companheiros, não dá para condenar ninguém. Não dá para condenar ninguém por corrupção. Se você não disser qual foi o ato cometido pelo Lula que tenha contrariado o interesse do povo brasileiro, você não pode condenar nem o Lula, nem nenhum servidor público. E eles tiveram 40 anos, porque eles investigam o Lula há 40 anos. O Lula tomou posse em 2003, já se vão 15 anos que o Lula tomou posse. Todo mundo presta atenção em tudo que o Lula faz e fala, tudo que ele assina. Tudo passou por exame e eles não, consegui, não conseguiram, em anos de investigação, mostrar um ato, um único ato do Lula. Porque é ele que foi acusado que tivesse contrariado o interesse do povo. Por isso que a gente, quando vem aqui, a gente fala a mesma coisa. Você tem que demonstrar que houve um crime depois de ir atrás das provas. E aí condenar? Eles não conseguiram sequer demonstrar que o Lula tenha cometido um ato que desabonasse a instituição da presidência da República. Nos seus oito anos de governo, Lula foi o que mais lutou. E quem foi seu ministro, seu auxiliar, sabe da obsessão do Lula. Todos os dias, todos nós éramos cobrados sobre metas, sobre entregas para mudar a vida da nossa gente. Todo mundo foi cobrado durante todos os anos em que nós governamos o país. E é por isso que ele saiu com 86% de aprovação. Porque o povo sabe que ele trabalhou dia e noite para mudar a cara desse país. E foi a primeira vez que o povo brasileiro se deparou com alguém igual a ele na presidência da República. Porque até então... Ninguém tinha chegado lá com cara de povo, com cheiro de povo, mas com amor ao povo, com vontade de fazer pelo povo o que ele foi capaz de fazer. Então, quando a gente fala do PT, a gente não pode jamais esquecer que há uma injustiça grave sendo cometida. Eles comemoram uma vitória, Pimenta. Eles comemoram uma vitória. Que vitória é essa? Eles tiveram, depois de 2014... No dia da eleição, no dia da eleição, assim que o resultado foi anunciado, eles transformaram esse país num inferno. Não sossegaram para instabilizar o governo, para promover um impeachment sem base legal, sem crime de responsabilidade. Se apressaram a condenar o Lula para tirá-lo da disputa. E depois de tudo isso, se não fosse fake news, perdiam a quinta eleição e vem dizer que ganharam. O que, que eles ganharam? Ganhar desse jeito? Ganhar dessa forma? Ganhar usando de todos os expedientes mais baixos já utilizados na política? E a segunda pergunta que eu faço, ganharam para quê? Ganharam para quê? Ganharam para apresentar em 30 dias o projeto mais atrasado já apresentado para o povo brasileiro em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, na área da, da economia, onde você olhar esse governo, os projetos anunciados, já apresentados ou não, todos jogam o Brasil 30, 40, 100 anos para trás. Todos sem exceção. Então ganharam na mão grande para apresentar um projeto que não corresponde aos anseios populares. Essa que é a verdade. E colocaram uma família no poder que está mais enrolada em 30 dias do que esse partido em 39 anos. Não conseguem explicar nada. Não conseguem explicar nada. E vão surgindo os escândalos dia após dia e eles continuam fazendo o que fizeram na campanha, fugindo do debate. Fogem, fugiram de, de nós todos, fugiram de mim, fogem dos jornalistas, desmarcam coletivas, desmarcam porque não tem o que explicar. Não tem o que explicar. Então isso não é uma vitória, isso não representa um projeto para o povo brasileiro. Então, já muitos falaram aqui, nós temos que voltar para o debate, de onde nós nunca saímos. Nós temos que ir para os bairros, nós temos que ir para as fábricas, nós temos que ir para o local de trabalho, nós temos que ir para junto às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e explicar o que está acontecendo do mesmo jeito que fizemos desde 1980 para cá. Nós sabemos fazer isso e eles não perdem por esperar porque todo esse plano ma maquiavélico deles vai dar com os burros na água, porque isso não representa o povo brasileiro. E nós vamos voltar a debater esse país nas ruas e vamos voltar a dialogar com o povo, sempre de cabeça erguida, porque nós não temos motivo nenhum para baixar a cabeça. E em 2022, e antes disso em 2020, eles que nos aguardem, que nós vamos para a disputa para vencer as eleições. Um abraço, PT! Um abraço, companheiros e companheiras! Lula livre! Lula livre! Viva o PT! Agora vai passar um vídeo Aqui no telão De 39 anos do PT Encarcerado bate no peito O coração de um país Há um país submerso Nos oceanos do sul Submerso na memória do sul Aquela memória que não erigiu monumentos e busca recompor o seu passado de areia e ventos. Há um país que espanta por seus abismos. Um país ao sul da memória. Sempre ao sul dos nossos sonhos. As ruas, no passo, nos estádios, nas assembleias, nas greves, nos sindicatos, ao pé dos tornos, na correria das ocupações onde nascemos, sob a fumaça das bombas e das explosões, se erguiam bandeiras e canções. O que somos nós, se não bandeiras, que passamos de uma a outra mão sobre um túmulo? Geração após geração, na batalha que não cessa hoje, o inimigo aboliu o direito antigo, desde Troia, de acompanhar e sepultar os mortos. Encarcerado o coração do país chora, se evade e pulsa dentro dos nossos corações. Traço na sombra um esboço do pesadelo circular que nos citia para adivinhar-lhe o contorno. Preciso incendiar a escuridão que me cerca para vislumbrar a cara da esfinge que devora o meu país. Não sei se será longa a noite do espantalho, não importa. Quero meus olhos ardendo como estrelas frente aos espelhos rotos capazes ainda de capturar alguma réstia de luz. Quero seguir acendendo as fogueiras dos acampamentos como quem move mecanismos de amanhecer. Tomo tuas mãos e costuro com elas uns trapos humildes para recolher sonhos despedaçados ao lado das crateras em torno da minha casa, aberta pelo fogo dos inimigos. Durante as noites, transporto água e lágrimas para fazer delas as lagoas azuis, onde cultivo peixes e sonhos que não me abandonam. Como antes, nos anos de chumbo, invento uma arquitetura de orvalhos para vencer as engrenagens da noite, dissipar a escuridão a tempo de contemplar o espantalho coberto de passarinhos. Não pedirei perdão ao tribunal dos inimigos que acalentam desde sempre o sonho do cepo e do machado sobre minhas mãos. Para não permitir que se corte essa ligação subterrânea entre o sonho que me alimenta e a vida bruta dos sustentadores da vida. Regresso ao espaço baldio do coração do povo há longos anos ocupado pela palavra dos inimigos. Aqui me curvo diante de Dorselinas e Margaridas e Marielles, diante do metalúrgico, pedreiro, sem terra, dos filhos de Zumbi e Apoena, em Parabuburi, diante dos sustentadores da vida, para dizer-lhes. Quando havia pão sobre a mesa e o riso e a fartura, não houve minha palavra. Quando havia trabalho, quando havia futuro, não houve minha palavra. Quando havia liberdade, não se ouviu minha palavra. E o silêncio, por fim, devorou minha palavra. E a palavra do inimigo submergiu-a como a lama de Mariana e Brumadinho deitou-se sobre o corpo das pessoas e a alma dos rios. Sem conceder ao cansaço, modelo com paciência uma roda de conversa, um gesto de carinho, uma palavra de esperança, um chip, um zap, um poste. Sou, a um só tempo, a mão que modela e o próprio instrumento. Sou todo comunicação, sou inventor e inventor. O coração encarcerado que pulsa nossos corações e engendra no infortúnio o coração do futuro. Que os demônios da ternura nos esqueçam quando reinventarmos a madrugada. O que somos nós senão bandeiras? Pedro Tierra. Queremos saudar também aqui a presença Deputado Federal por São Paulo Vicentinho O Arlindo Chinália E José Mentor Agora é o seguinte, Nelson, o nosso partido é diferente O nosso partido Tem uma mulher presidenta Ok? Então vamos lá, quero ver todo mundo No meu partido Eu boto fé porque ele é presidido por mulher é O meu partido, é, é é, partido. Gleice Hoffmann, uma de palmas! Tá fraco, tá fraco, uma de palmas! Bem. Boa noite! Companheiros, companheiras, quero dar um abraço afetuoso, bem apertado em cada um e em cada uma de vocês, na nossa militância guerrida, que tanto orgulha o Partido dos Trabalhadores. E quero aqui também fazer é, uma saudação muito especial àquele que com genialidade e ousadia política fundou um partido para ser dirigido por trabalhadores. Boa noite, Lula! Boa noite, presidente Lula! Sei que ele está nos ouvindo, sim, ouve com o coração. E sei que ele queria muito estar aqui com a gente. E eu lembro do aniversário do ano passado, em que nós assopramos as velhinhas junto com Lula. Como faz falta Lula aqui com a gente, não é? Como a gente sente a ausência dele. Mas como ele mesmo disse que é uma ideia e que nós temos que levá-lo aonde nós formos, nós temos que ser sua cabeça, sua perna, seus braços. Então nós estamos aqui, presidente Lula, para ser você andando nesse país, falando com o povo brasileiro e lutando pelos trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero saudar aqui meu querido companheiro Marinho, presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, em teu nome, Saudar todos os presidentes do PT, de todos os estados brasileiros. Quero saudar o Paulo Fiorilo, que está ali, nosso presidente do Diretório Municipal. E em seu nome, Fiorilo, saudar todos os nossos dirigentes, presidentes e dirigentes municipais que estão por aí, por esse Brasil afora, construindo o Partido dos Trabalhadores. Saudar os nossos líderes aqui, companheiro Paulo Pimenta, nosso líder na Câmara dos Deputados. Seu nome a toda a nossa bancada de deputados é, federais. Saudar também o companheiro Humberto Costa, nosso senador. Seu nome a todos os senadores da nossa bancada. Saudar os membros da executiva, companheiros e companheiras que estão aqui. Alguns aqui embaixo, outros aqui em cima. Os nossos setoriais, que eu estou vendo aqui, as nossas secretarias de juventude, mulheres, negros. O PT muito antes de assumir o governo e desenvolver políticas públicas, já estava ao lado do povo defendendo as bandeiras da diversidade. Sempre esteve ao lado das mulheres, sempre esteve ao lado da população negra, da população LGBT, sempre defendendo. Isso nos dá muito orgulho e hoje nós temos essas secretarias que atuam dentro da executiva nacional do PT. Quero aqui também saudar a nossa bancada estadual, em nome aqui do companheiro Emílio, que é o nosso secretário de Planejamento e Finanças, e em seu nome saudar a todos os companheiros e companheiras da bancada estadual. Também saudar aqui nosso companheiro do PCdoB, Renato Rabelo, que está aqui. PCdoB é um partido histórico, aliado nosso, de luta, e que deu a nossa candidata a vice-presidente Manuela Dávila, não é? Quero saudar aqui dois companheiros e em nome deles, saudar todos os nossos grandes guerreiros, militantes. Nosso companheiro Eduardo Suplicy e nosso companheiro Lindbergh Farias. E claro, saudar aqui ele que foi o nosso candidato, representou o PT, representou o Lula nessas eleições. E enfrentou uma das eleições mais difíceis desse país, nosso companheiro Fernando Haddad. É, foi guerreiro mesmo. <risos> Haddad, guerreiro do povo brasileiro. Companheiros, companheiras, também um abraço a Ana Estela aí, que está sempre junto na, com a gente na luta e no enfrentamento. Companheiros e companheiras, eu quero ser rápida aqui porque nós temos o bolo do PT, temos o bingo, a festa de aniversário, mas eu queria dizer algumas coisas para vocês que eu acho muito importante. Esse partido tem 39 anos de idade. Ele é um partido, do ponto de vista histórico, jovem. Mas já é um partido também maduro, com muita experiência. Quando o PT foi fundado, que Lula ousou fundar um partido a ser dirigido por trabalhadores e trabalhadoras, e também a ousadia de homens e mulheres de luta, muita gente não acreditava que seria possível. Desde o nosso nascedouro, nós encontramos dificuldades, inclusive a descrença de que um partido plural, um partido que tivesse tantas tendências, um partido que discutisse tanto, desse certo. E nós mostramos que, na diversidade das ideias, nós podemos ter unidade política. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas nós não enfrentamos só isso, enfrentamos também o preconceito, porque diziam que nós não tínhamos gente qualificada para governar prefeituras, governar estados, e que dirá governar um Brasil? Vocês lembram como tratavam Lula, não é? Que é isso, um operário chegar ao comando da presidência da república? O Lula é analfabeto, o Lula é um operário, não vai ter condições, pois nós lutamos contra esses preconceitos, contra essa descrença e elegemos prefeitos, elegemos governadores, deputados, mostramos o modo petista de governar e demos muito orgulho à nossa militância e à população. E depois de três derrotas consecutivas, porque Lula aprendeu com Dona Lindu a teimar e teimou, nós elegemos o primeiro trabalhador, o primeiro operário presidente da República. Mas também diziam que não ia dar certo. Imagina, não vai dar certo. Eu lembro até hoje de uma frase, de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, e aqui não é nenhum demérito para ele, mas que ele saudava a importância da democracia brasileira e dizia o seguinte, é bom porque as instituições mostram forças, força, depois de um intelectual, um operário vai assumir o poder. Mas aí, depois na entrevista ele disse assim, mas não acredito que fique por muito tempo, porque não tem experiência, não está preparado. Pois bem, nós ganhamos quatro eleições consecutivas, quatro quatro eleições. E só não fomos para a quinta porque fomos vítima de um duro golpe, porque tiraram a Dilma no tapetão, fizeram um impeachment sem crime, que não tinha base na Constituição e começaram a desestabilização do país ali. Depois, para nós não voltarmos a governar, prenderam o Lula, o líder mais popular da história desse país. O Lula está preso para não ser novamente presidente da República, é por isso que ele está lá em Curitiba. E aí colocamos Fernando Haddad para disputar e começamos a crescer na pesquisa, com a força do PT, com a força de Lula, com a determinação do Haddad, o que fizeram, fake news aos borbotões, aos rodões, no submundo da internet, financiado por... Dinheiro que não era oficial, com intervenção clara de outros países. Ou seja, para tirar o PT do governo foi necessário golpe. A união, a união de todos os setores conservadores e a eleição de um cara da extrema direita, que inclusive não tinha e não tem qualificação para governar esse país. E uma campanha de desconstrução do PT muito grande. Aliás, campanha de desconstrução do PT, a gente vê a todo, a, em toda a nossa história. Vocês lembram quando era no início, né? O Partido dos Trabalhadores? Aí agora eles voltaram com isso, que nós somos comunistas. Mas lá eles diziam, e vão comer criancinha. Diziam que nós íamos repartir a casa das pessoas. Lembram disso? Se, se você tiver três quartos em casa, cuidado, porque o PT vai assumir, vai dividir os quartos da tua casa que nós íamos fechar a igreja. Lembram disso? Não, vai fechar a igreja católica, a igreja evangélica, se a gente não acredita em Deus. Nós convivemos com o preconceito, com campanhas de desconstrução. E agora a mesma coisa. Desde o Mensalão, tentam enterrar o PT, tentam enterrar Lula e as nossas lideranças. Mas sabe por que, que eles não conseguem? Porque o lastro do PT com o povo com os movimentos sociais, com a luta dos trabalhadores é muito forte. Esse partido sempre esteve ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, nunca arreglou, nunca desistiu. E quando apostavam que nós íamos desistir, ou quando apostavam que nós estávamos mortos, lá estávamos nós de novo, renascendo, ressurgindo, e sempre na luta. Foi isso que fez com que nós chegássemos nessa eleição com 47 milhões de votos para o Haddad. Foi isso que fez com que nós tivéssemos a maior bancada federal, apesar da desconstrução sofrida. Foi isso que fez com que nós elegêssemos quatro governadores, a maior bancada de governadores e a única mulher governadora no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Aliás, o PT também tem a maior bancada de mulheres na Câmara dos Deputados e o maior número de deputadas estaduais eleitas. É um partido que a gente se orgulha. A gente sabe que é um partido que tem base popular e tem o carinho do povo. Por isso eles não vão conseguir destruir o PT. Essa turma do Bolsonaro pode bradar lá na Câmara, no Senado, aonde quiserem que o PT está morto. O PT não está morto, não. Lula está muito vivo e está incomodando muito eles. Porque se não estivesse incomodando, não proibiam Lula de dar entrevista, não proibiam a imagem de Lula, não proibiam as manifestações dele. E se o PT tivesse morto também enfraquecido, como dizem que a gente está, nós não seríamos pauta todos os dias dos jornais, seja pela questão da oposição, Seja porque nós influenciamos na política. Nós não estamos mortos, não, e não estamos isolados. A eleição e o resultado dessa eleição mostrou o nosso vigor. Quem está morto e isolado foram os adversários que apostaram no nosso fim como PSDB. Esse sim! E que hoje serve de linha auxiliar do Bolsonaro. Portanto, gente, é a luta que nos motiva. É a luta que nos dá força e energia. E é essa a luta, a luta pelo povo brasileiro, pelo salário mínimo, por dignidade, pelos programas sociais. É essa a luta que nos faz estar aqui de cabeça erguida defender Lula, defender o PT e fazer oposição a esse governo. Não terá tréguas, não permitiremos retrocesso ao povo brasileiro. Lutaremos com as nossas forças e estaremos aonde sempre estivemos, ao lado do povo trabalhador do Brasil. Viva o Partido dos Trabalhadores! Lula Eita. livre! Partido é dos trabalhadores! Partido! Partido! É das Trabalhadoras. Bom, pessoal, gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, de vários movimentos, de várias regiões aí do país, aqui nesse aniversário de 39 anos do Partido Trabalhadores. Satisfação estar aqui. Então agora é o seguinte, é o um aniversário... Como todo aniversário tem que ter os parabéns, quero agradecer, essa é uma reconexão periferia, é o partido com a periferia com a quebrada, eu, Emerson Calde, Estando da Guilhermina, movimento de periferia de resistência, então vamos cantar aí os parabéns, ok? Vamos lá então, parabéns! Boa noite, Boa, noite, Boa, noite, Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Lula! Lula! Lula! Lula! Viva o PT! Boa noite, pessoal! Olê, olê, olá! Partido! E o bolo vai ser distribuído aí para todos vocês! Partido! Partido! Bem-vindo.